Faz algum tempo que eu não publico algum vídeo E eu estou aqui agora então voltando para poder contar as novidades da versão 2017 De algum dos aplicativos da Adobe No vídeo, em um dos vídeos eu estou falando sobre o Adobe Media Encoder E as novidades que tem nele Nesse vídeo eu estou falando sobre o Adobe Premiere E no outro vídeo eu estou falando sobre o Adobe After Effects também na versão 2017 de, comparando então a versão do premiere 2015.4 que foi a anterior e a 2017 que é a que está para sair basicamente você vai reparar no seguinte os ícones alteraram então é uma diferença mais de design você vai reparar aqui por exemplo você vai reparar aqui embaixo também alguns ícones foram alterados aqui na timeline os ícones também alteraram, a interface mudou muito pouco e eu diria que o principal foi esse módulo aqui, da gente dar zoom nas coisas. Né? Antigamente então, era, era, era essa setinha, esse quadradinho aqui, você dava o zoom nos objetos, agora você tem uma bolinha, também você dá zoom da mesma forma. Então é praticamente a mesma coisa, só que com um layout diferente. Na questão de performance e por aí vai, o que vai fazer mais diferença, na verdade, são uh, o que eu vou começar a falar então agora. Na versão 2015.4, né, a gente já vinha tendo vários desses efeitos acelerados. Então, com esse filtro aqui, eu consigo ver justamente esses efeitos. E indo para a versão 2017, que é a que eu estou aqui agora, então eu tenho mais desses efeitos. Então, na versão 2015, por exemplo, se eu for lá nos efeitos... Eu tenho o um número X de efeitos, se eu vier para cá, então eu tenho mais efeitos. Então, por exemplo, esse DJI Inspire, que antes não era acelerado, agora ele é acelerado no 2017. E a tendência, assim como o Profit também, é cada vez ter mais desses efeitos. Eu falei lá no Media Encoder que a gente tem uma opção agora mais inteligente né, de fazer os encodes, os ingests. E, obviamente, o, o Premiere também está é, nesse mesmo nesse mesmo fluxo Então, no Premiere agora, no 2017, só para ter certeza que eu estou na versão certa 2017, quando eu vi aqui em Preferências e Mídia é, Sempre lembrar de clicar aqui no meu Enable Proxies Esse meu Enable Proxies, o que ele vai fazer é que ele sempre vai usar os Proxies Caso eu tenha eles vinculados na Timeline E, obviamente, isso vai estar associado ao meu Media Browser se eu estiver usando essa opção de ingest. Então no meu ingest também, eu posso usar aqui então o meu ingest, seleciono a opção que eu quero, se eu quero simplesmente copiar os arquivos de um HD para o meu HD interno, ou de um HD externo para outro HD externo, eu posso fazer transcode deles, eu posso criar proxies, e eu posso então copiar e criar os proxies, e eu também posso adicionar o meu preset de ingest que eu criei lá no MIDI Encoder. Então para isso eu exportei o meu preset, eu vim aqui dentro, importei ele, e eu posso usar como se fosse um preset normal já próprio do que já vem com o pacote o, o mais legal então vai começar agora que é antigamente, na versão 2015 a Adobe tinha essa opção aqui, o Adobe Anywhere que era um, uma, uma opção de usar o, os projetos de Premiere na rede, ou seja, na Cloud pra, só que isso era vendido só para empresas Hoje em dia, na versão 2017, isso tudo está sendo alterado pelo que a gente chama de Team Project, ou seja, um projeto colaborativo. Então eu posso abrir um projeto, eu posso transformar esse projeto num projeto também de, de, de na Cloud. Então aqui eu posso então converter esse projeto, procurar as versões anteriores, converter de projeto de, da Cloud, ou seja, projeto de Team, para um projeto normal do After Effects né, próprio, e também tem uma, uma opção de gerenciamento de mídia. Isso não está liberado para muita gente ainda. A maioria das pessoas, se, talvez no início né, do, do lançamento, vai acabar vendo uma, uma opção parecida com a que eu vou mostrar aqui em um segundo. Então essa seria a opção de, time, de projeto de time. Eu posso criar então o meu projeto aqui dentro. Eu tenho também como fazer o meu ingest settings. Eu tenho como configurar a planilha, dizer quem são as pessoas que vão poder trabalhar nesse projeto. E eu tenho então como configurar então, os meus arquivos, ver se tem algum convite pendente, se é um pouquinho eu preciso também adicionar como gerente do projeto. E é basicamente isso. Se você não for é, na área habilitada ainda, você vai ver essa mensagenzinha de erro que eu estou mostrando agora. Mas é, aos poucos isso vai sendo liberado para todo mundo. E por último, também. Nesse mesmo princípio, até onde eu entendi Você tem essa opção agora que chama Project Locking Então, do que eu entendi é isso Você vai travar esse projeto Principalmente sendo um projeto colaborativo Porque aí é, você evita que as pessoas apaguem Ou façam alguma besteira no seu projeto Enquanto ele estiver compartilhado Então, isso é uma coisa que também já vinha sendo cobrado Alguns softwares de edição Digo mais de edição de página, né Tipo InDesign, ou Quark, ou alguns outros softwares tinha uma função parecida com essa Então o Premiere agora também é, Embutiu essa opção dentro dele Então do Premiere é isso Eu espero que você Ache interessante, você vai, que vai julgar O que você achou dessa, dessa, dessa versão nova Dá uma olhadinha no que tem de novo No Midian no Encoder, Dá uma olhadinha no que tem de novo No After Effects Caso você use algum desses softwares E, e obrigado por assistir mais uma vez e até a próxima, se tiver algum comentário deixe aí, a gente se vê